Salve, salve, rapaziadinha do mal! Cheguei chegando, hein! Ah, achamos! Ah, ah, ah, É o Vou Caio ali! Tá né? brabo, viado! Vou boi é. tá brabo! É o Caio! Salve, você, é, Caio! Ué, salve pro Caetano aí lá, olha <risos> lá! Oi? Vamos pegar Vamos? Vamos, Vamos fazer isso Trilha Trilha, trilha <coughs> Grau na terra, molequinho É, rapaziada Hoje é dia de diversão, né? Ele tá aqui para se divertir A diversão nossa é essa, tá ligado? Olha ah lá, ó, o cara com viadagem Vai, tamo aí Thank <takes noise> you. Ah, bateu a nave! Ah. Você não sabe pular cerca não, viado! Olha aqui! Agora você sabe que isso aí os banhos não passam, né? Nossa, minha... oh. Você consegue dar um raspão na terra? É. Então eu vou filmar, hein? É. Ó, o desafio. WM dando raspão na terra. Será? Será que vai? Nossa. Nossa. Foi da hora, foi da hora. Nossa, foi, essa foi, essa foi da hora. Então, tá ligado? E a hora é demais É, o um do caralho é. <risos> Ah, vagabundo Quebrou o farol da sua moto Nossa, que coisa Olha lá, olha lá. Trincado. Tromei. <risos>